Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. E hoje eu vou estar tá jogando aí Payday de Heist com meu parceiro de equipe, o Cesar Marques. Fala aí pessoal, beleza? Então é isso aí. É, como vocês podem estar tá vendo aí, a gente vai estar tá jogando o Heist Diamond Heist, Diamond Heist na verdade, é na dificuldade Overkill. Então o Cesar aí ele vai estar tá passando umas informações do jogo, tá? É, que a gente, do mapa que a gente vai jogar agora, no caso. Então, passa a voz pro Cesar aí. Então, pessoal, o mapa ele vai ter três é, caixas de alarme que você, para passar, é, passar a primeira parte do mapa, você vai precisar desarmá-las. Então, você vai ter que ser bem stealth aí, é, para passar pelos seguranças e acabar desarmando essas caixas de alarme para acabar não sendo spoilers, para acabar não chamando a atenção aí da, dos guardas, dos polícias. É, vai ter oito guardas andando por toda a empresa. Então, portanto, se você tentar rushar, é, você tem que ser bem seguro do rush que você vai estar tá fazendo, para você não ser descoberto aí pelos, pelos guardas do local. As câmeras de segurança estão por toda parte, então você vai ter que ser bem esperto aí para acabar não sendo filmado e atrair mais atenção dos policiais. E os display cases são um bônus do jogo: dentro deles haverá uma safira, ela te dará muitos pontos. Então, quando você achar, é mais fácil para você subir de level ao isso. Então, é isso aí. Então, vamos, esses vamos são lá. os objetivos, né, tudo detalhado aí pra vocês saberem como que a gente vai começar. E os principais, é, o objetivo principal é desarmar as três alarm box, né, as caixas de alarme. É, que elas, alarm. elas, elas, elas, inclusive, podem ser vistas através das paredes, elas ficam laranjas. Então Então, é como se você tivesse uma visão infravermelha, que você vê elas tanto de longe, tanto de perto, com, é, com contorno de laranja. Uhum. E essa missão aí, se vocês quiserem estar é, tá destruindo as câmeras, as oito câmeras, é, tem que destruir com arma silenciada, que é o caso da B9S Piso e a Mark 11 Sub Machine Gun. Então a gente vai começar aí, beleza? Vamos lá. Vamos então. lá. É... é. Ready. Um guarda, basicamente, se você for. Se ele passar na sua frente, ele vai demorar um segundo e meio, assim, pra. pra... Te dá os. pra dar o seu estado como spoiler. É. Ou seja, se você vê um guarda cara a cara, dá para dar um tempo de você fugir. Porque ele demora um pouco, ele tem um delay assim para te encontrar. É. Então a gente já tá no jogo aí. Bom, é, as caixas elas spawnam spawn em qualquer lugar. É random, né? Aleatório, spawn delas. E com a letra F você marca os inimigos. Como eu tô marcando ali no lado esquerdo, tem um inimigo subindo a escada. E o César, é, me acompanha aqui ó, rapidinho. Pode pá. Beleza, aqui vai vir um cara, ó. Se você ficar olhando pra cá, ó, fica olhando aqui, ó. Só sobe no vidro. Não atire nenhum vidro rapidão. Ó, na hora que vinha o cara, abaixa. Vim, vem aqui, ó. Vai tá vindo outro cara aqui, ó. Você tá vendo aí pela parede, né? Ele dropou aí o bagulho. <risos> dropou o bagulho aí, cara. Foi mal, eu ia apertar o F pra... <risos> pra mostrar o cara lá. Ó. Você quer ficar apertando o F quando... porque some, né? A silhueta deles some o vermelho. Vai vir mais um cara, e desse cara eu vou lá, você fica aqui, ó. Isso, fica aí mesmo, aí. Beleza, olha pra lá esse cara aí rapidinho, que tá atrás de você. Você vê aí atrás, atrás de você, tá vendo? Calma aí. Tô. Então, esse cara aí, ó, ele vai passar pro outro lado, pro, pro, pelo outro lado, se a gente tiver sorte. A gente tiver sorte, agora eu vou desativar essa caixa aí. Opa, caramba. Merda de um outro guarda, passou na minha frente, caralho. Vou tentar desativar agora a caixa. Pera aí. É um bagulho bem, bem delicado. Aí, tô perto da linebox. Seguro F pra instalar o serviço. E já corro pra segunda caixa. Agora o César, é... César, volta pra escada. Vale. Ela vai estar tá aí à sua, à sua direita, eu acho. Você vai ver a escada aí. Não. Beleza? Tá Fica ok. na escada, se esconde lá. De boa. Se aparecer um guarda, você tá ligado que você tem o um delay lá de um segundo e um segundo e meio para poder fugir De boa, tô manjando Eu já vou partir pra, pra última caixa Ah, na verdade eu vou tentar voltar aí onde você tá por causa que tá perto a caixa, a ca... Essa caixa... É mais fácil, Isso. ela tá aqui do lado, pode Essa ver Essa última caixa aí é mais fácil de você usar no jogo Então eu já vou sair correndo que nem um doidão aqui, ó Pera aí, deixa eu entrar aqui Beleza César tá no lugar ali da escada Vamos descer ali, isso César já desceu já Beleza, agora vem comigo ali Tem um, tem um segurança ali Pera aí Cuidado aí Beleza, já marquei ele ali do lado direito Volta aí, César, rapidão Talvez <risos> ele venha pra cá, talvez Ah não, não vai vir. Ah, tá vindo, sobe, sobe Meu Deus Meu Deus Pera aí. Não, ah não, não, parou, parou. parou, parou. Não Voltou. Mas... Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. A gente vai poder roubar aqui. De boa. Agora eu tô indo para, Partindo pra última aqui, ó. Coloquei a última, já aparece. Enter the codes. Então a gente entra aqui no Vault. E se Deus quiser, vai. Os códigos vão funcionar. Apertei o F, vamos só ouvir o que ele vai falar. Aí, aí, abriu, graças a Deus, porra, abriu de primeira, <risos> conseguimos essa merda, abriu, agora cacete. não atingiu, abriu, essa merda dessa porta abriu, graças a Deus Os do cacete, bom, aqui... abriu essa merda, segurança do cacete <risos> Abriu, bom, não vamos atirar em nada por enquanto, tá, Vocês estão vendo, a gente tá no overkill, é difícil pra porra Bom, esses aqui do meio são os principais, quando a gente é... for sair, né, for com permissão, a gente tem que pegar os do meio Tá? Esses aqui são os bônus. Esses aqui que estão aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Todos esses são bônus. Então, é, Eu e o César a gente vai tentar pegar os bônus, tá? Se vier, é. Um. Já um dozer aí, qualquer merda que vier aí. Então a gente não vai. A gente vai pegar só os do meio mesmo e hum? continuar com a missão. O César, então já fica nessa aí, ó. Fica aí onde você tá. Quando eu falar já, você vai quebrar. Vai quebrar todas e já vai pegando tudo, beleza? Beleza. Um. Dois, três, vai, vai, vai já Pega tudo, rapidão, rajado, rajado Vai, sem parar, pega tudo essa merda Rouba tudo sabe porca... Agora pega os bônus aqui, ó, pega todos os bônus Todos os bônus, tá atrás Não, não, foge, foge, foge, não vai dar, não vai dar, foge Foge, foge, caralho, foge, foge Fugir pra onde? Não, para cá, pra cá, onde eu tô aqui, ó Vem, vem, vem, já tem um, já tem 12 bora, já. Bora, já tem 12 bora, bora, bora, bora, bora, ó, já, já tem 12 Ó, já tô levando bora, tiro bora, de 12. Bora, bora, bora, bora, fica bora. aqui, ó, fica bora. aqui comigo Onde eu tô aqui, ó Vai ter que ficar três anos aqui, né? Não, não, relaxa que o cara já vai chegar. É, então, vocês estão vendo aí que meu FOV tá meio alto. Ó, César, me segue. <risos> me segue aí, César. Vou até seu me segue pinto, aí. aí. Ah, peraí, peraí, relaxa. Ó, vem aqui, ó, vem cá, ó. ó me segue, só me seguir, ó. Aqui, ó, oh, vem, mano, vem. Tô com, vem. Medo, mano. tô com medo, tô com medo. Tô com medo. Ah, não consigo aqui, subir Aqui, ó, sobe aí, aqui, mano. ó. Sobe aqui. Tô chegando, Vem chegando. cá, me ah, segue, me segue aqui vamos na, na escada. Vamos aí, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Se, se o. Se ele não. Se o helicóptero é, de segurança. segurança nossa, né? É. Não pousar ali onde a gente tava, vocês vão ter que fazer esse caminho aqui, tá? Pra chegar lá em cima no roof. No roof, né? Que é conhecido como é, laje. laje. O César tá me seguindo aí? Tá me seguindo. Eu vou do... Tô aqui atrás, Jesus. Beleza, aqui para. vai ter uns snipers já. E ele tá nosso helicóptero. Ai, meu Deus. Corre, corre. Sniper, sniper, Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Puta, o cara foi embora, cara. Não acredito Sim, nisso. Da mãe, seu desgraçado. Ó, oh, Peraí, peraí, é peraí, é peraí tá relaxa, acompanado. relaxa. Ele vai voltar aqui em cima. Deixa eu dropar um médico aqui. Puta que pariu, cara. O cara foi embora, mano. Deixou nós aqui, velho. <risos> peraí, o cara... <risos> relaxa aí, pessoal, que o cara já vai voltar já. A gente só tá... aqui, aqui. Mouse, tô... <risos> A gente tá quase vomitando aqui. O mouse, esconde que Então A gente tá se burrando aqui já nas calças. E eu tô jogando pede aqui no desespero. <risos> Cola aqui, César. Ó. Acho que o cara pô pô vai pô vir pô ali, pô ó. Ó, aquele helicóptero que vocês estão vendo ali em cima do lado direito é da Suage. Ali vamos atirar. Atira pra. Aqui um cara atras... atrás. Não, não. É o um cara aqui atrás da segurança. Atete. Cadê o cara, mano? Atete. O cara não vem nunca. Pera aí. Ele tá vindo ali, ó. Ali, ó. Aqui, me segue aí, César. Bora, bora, bora, bora, Ele tá indo bora, bora, no. Ó, oh, gente, gente, pra quem não sabe, o NPC desse jogo é uma bosta. <risos> é muito lixoso, <risos> a tudo a lixo, é um lixo Aí, ó. Então é. Nunca depende deles, viu? É isso mesmo. E outra, eu e o Gabriel fizemos uma análise desse jogo aqui, quem quiser o link tá aí na descrição. Aí. E tá aparecendo no vídeo, vai aparecer no final, final do vídeo, vídeo vai mesmo. aparecer o vídeo anterior e o vídeo de análise. Aí conseguimos completar é. essa merda, caramba, de primeira, no overkill, aí, chupa, chupa, chupa. Uh. chupa tudo. Bom, é, o César já deve estar <risos> tá ganhando muita grana aí, deve estar tá uns, um, sei lá, uns 15, não, quanto. Não, não tô ganhando muito não. Quanto você ganhou? Tô ganhando muito não, 3 ah, mil 3 só. Ah, 3 mil, tá bom, cara. De primeira aí, a gente conseguiu aí no Overkill, o César, ele não conhece o mapa, mas mesmo assim jogou pra caramba aí, então... Não conheço o mapa não. <risos> Chegamos a fim de mais um vídeo, é isso aí galera, vocês puderam acompanhar aí o Diamond Race e todas... É uma missão, não, calma aí, Pode deixa falar, falar. eu falar, é uma missão muito, muito boss aí do, do P&D, inclusive só passa que se você tiver muita persistência, porque é uma missão stealth, é. É bem legal a gente passar, inclusive se você conseguir coletar todos os diamantes aí, ela, ela fica muito boa aí, porque você ganha muito dinheiro. Isso mesmo. Quem quiser upar, tem que jogar na Diamond Raid aí. <risos> é muito, muito massa. É... Vai mostrar a imagem aí, beleza? De novo, dos, das estatísticas aí, como passar, tá? Os objetivos, os detalhes, pra quem que não sabe ainda como passa. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Essa aí foi mais uma análise aí, uma gameplay de Payday The Heist, e a gente se vê aí, beleza? Falou. Espero que vocês tenham gostado é, então aí. É, um like favorito se vocês gostaram, tá? Pra ajudar aí na divulgação. Então falou, até o próximo vídeo e um abraço aí pra todo mundo. Um abraço. Um abraço. Perdi ele. ele é Baixa confirmada.